Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos vamos falar hoje a respeito de paradigmas e o que é um paradigma são formas de pensar maneiras que eu tenho de pensar são na verdade crenças ou verdades que eu tenho que são minhas verdades e que podem não ser verdades. são só verdades para mim mas elas moldam o nosso futuro nós agimos conforme essas esses paradigmas essas crenças <tos> Por isso, a quebra de um paradigma é algo que às vezes dói bastante, é difícil, né? Porque vai mexer com o nosso ego, vai mexer com o nosso modo de ser, do nosso modo de pensar. E esses paradigmas são, na verdade, crenças, crenças ocultas que estão lá. Algumas não são tão ocultas, algumas até você sabe. Algumas coisas você diz, ah, é assim que é. A história do chinelo virado, né? O chinelo virado morre amanhã, é um paradigma, né? Talvez você ir lá virar os dois chinelos e ver o que acontece. É uma maneira de você escapar desse paradigma. Porém, então, a sua vida está indo de uma maneira, talvez, que não é a que você deseja. Você não está conseguindo ser quem você quer ser. Tem algo que atrapalha a sua evolução, o seu modo de, né, de, de, de, de obter os resultados. Esses são os paradigmas. Tudo são as crenças e paradigmas que você tem que fazem você ser e agir deste modo. Então tá bem, então vamos ver. Ontem eu fiz uma entrevista, né, muito bonita, muito boa, que vai estar no YouTube liberado já já, <coughs> com uma mulher, uma pessoa amiga minha, na verdade, né, que era a Singer, ela foi 30 anos casada. E, e ela comenta que durante esses 30 anos, ela foi definindo, foi seguindo os modelos de criação dela, né? Que a mulher tem que ser submissa ao homem, tem que ser... Todas aquelas crenças de casamento das pessoas de épocas antigas. E aí ela foi simplesmente se desmanchando. E aí ela comenta que durante os dez primeiros anos de vida, de casamento, foram bons. Depois, não mais. E aí ela passou 20 anos é, sofrendo, né? não sendo quem ela queria, as coisas acontecido conforme a outra pessoa queria. E chegou um momento que ela acordou que ela precisava mudar aquilo. Ela né queria ter a felicidade, ela era uma pessoa nova, jovem, então ela queria viver a vida. Mas ela precisaria quebrar aqueles conceitos, precisaria quebrar os paradigmas que prendiam ela aquele relacionamento. Inclusive ela fala lá a respeito do comodismo. né O comodismo é um resultado dos paradigmas que ela tinha. Ela tinha uma vida boa, uma casa confortável, tinha dinheiro, então ela estava bem, bem né, financeiramente e tal, mas como ser humano estava infeliz, porque tinha um relacionamento que não funcionava, ela queria viajar, a outra pessoa não queria viajar. E aí o que ela teve que fazer? Teve que quebrar esses paradigmas. Como? O problema é como, né? Eu é, fui instrutor de um treinamento de uma empresa multinacional, líder mundial em treinamentos de alta performance. É um treinamento que tem um valor é, bastante elevado. Porque durante 12 anos lá. E eu queria ficar rico. E não conseguia. Aquilo patinava e patinava e patinava e patinava patinava, patinava, patinava né? Até que eu descobri o Enneagrama mais o quarto caminho. São duas ferramentas que. Me acordaram, fizeram eu enxergar onde eu estava errado. Aí, beleza, aí eu descobri. aí descobri onde é que eu estava errado. E aí, como é que quer, é, cria, como é que você vai quebrar esse paradigma? Só existe uma maneira de você quebrar um paradigma, você quebrar uma crença, é enfrentando-a. Né? Então você vai ter que pôr em ação alguma coisa. Né? A Nair lá. É, ficou sofrendo, ficou lutando, não sei se parece que ela fez terapia e ficou um ano fazendo terapia para ter coragem de chegar e pedir a separação, mas foi muito difícil. Ainda assim depois teve um processo, né, de, de separação, daí teve uma recaída, pensou, né, olha será que entende? Então para você quebrar os teus paradigmas, para você quebrar e se tornar livre daquilo que você que está te atrapalhando, que está te prendendo, você vai ter que arrancar aquilo. É como se tivesse algo grudado assim na sua carne. E você vai ter que puxar isso e arrancar. É um carrapato grudado. Carrapato tem aqueles garrinhos lá, né? Entendeu? Você vai sair e às vezes fica as garrinhas enfiadas lá para até infeccionar depois. Entende? Então.. É isso, você vai ter que enfrentar o seu paradigma, você vai ter que fazer alguma coisa, ir de encontro a ele. E ter coragem, ter firmeza, ir com medo e fazer aquilo que deve ser feito. Né? Se for uma questão, não importa o que, né? eu, eu não prosperava, então, mas naquela empresa me dava um certo conforto, eu me achava o bicho da goiaba. E aí, quando eu conheci essa ferramenta que hoje eu trabalho, que é o método Asha, né? Que é o Enneagrama Mais um Quarto Caminho, eu tive que largar lá. -la. Eu tive que largar aquela canoa para pegar uma outra canoa, que é mais confortável. Mas eu tive que pular entre essas duas canetas, eu tive que nadar nesse lago aí. E nesse lago aí, para poder de uma canoa para outra, tá cheio de jacaré, cobra, bicho, peixe, piranha. <risos> é, vai chegar outra canoa, mas vai chegar machucado. Mas lá você vai poder se recuperar. Lá você vai poder mudar a sua vida. Então é a mesma coisa você. Né? Tem pessoas que estão presas lá dentro de uma empresa há 30 anos. Sei lá, já falei isso no outro vídeo, né? Será que, cara, 30 anos fazendo a mesma coisa? A mesma coisa. Então, quando chega no final do ano, vai fazer uma viagem para o mesmo lugar, vai fazer as mesmas coisas, cara. Então, se você quer algo diferente, você vai ter que pôr a mão no fogo, meu. Vai ter que pular na água e fazer a água chegar aqui, chegar aqui, ou se passar, entende? É, você mudar paradigmas vai Então eu, quando tive que sair daquela empresa, passei para outra, e aí começou a mudar minha vida, fui aprendendo, né? Leva tempo, esse processo leva tempo, não é algo que você faça em seis meses, não faz um ano, você não vai virar o bicho da gaba em um ano. Não existe essa possibilidade, a menos que você já chegue, seja. É. Então você vai ter que batalhar e fazer aquilo que você tem medo, você vai ter que observar o seu paradigma e enfrentá-lo. Tem uma palestra muito boa do Leir Ribeiro que ele diz assim, meu anjo da guarda, não sei se são essas palavras, a melhor coisa que acontece na minha vida são as dificuldades, quando eu entro numa fria, então é quando você entrar numa, numa dificuldade, numa fria, quebrou a empresa, perdeu o emprego, perdeu a mulher, o que mais? Roubar no teu carro, não importa o que. Esse momento, se você não ficar se lamentando, é um momento que vai fazer você crescer. As dificuldades que existirem na sua vida, você tem que agradecer, porque somente ela vai fazer você crescer. São as dificuldades que fazem é, eu quebrar meus paradigmas. Tem um ditado, não sei se é aí onde você vai estar, né? tem, mas aqui né, na minha região. Muitos anos existia uma frase que diz assim, ó, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Então é, quando você né, entra numa dificuldade, você vai aprender a nadar, não tem como. O teu subconsciente vai aprender a nadar. Então você não vai precisar nem sofrer. As coisas vão acontecer de modo automático. O que não pode é ficar lamentando-se, chorando. Você pode até fazer um comentário. Ó, né? oh, eu... É... Ontem queimou a minha máquina no clima estragou meu carro, que eu uso para trabalhar. Ontem eu fui processado porque eu bati no outro carro e eu era o culpado. Bem, não importa. Né? Faça o comentário, mas não fique se lamentando. Não fique na choração. Assim você vai mudar seu paradigma. É a única maneira. Agora... Você não precisa fazer coisas gigantescas, né? Ah, vou quebrar minha, minhas, meus paradigmas? Não, quebre pequenos paradigmas, né? Tipo, né? Eu levantar cedo. Eu, eu tenho que levantar cedo e não consigo. Vai lá, levante cedo, pô. Põe o despertador lá e levante. Tá? Então, eu tenho um paradigma que aqui, um paradigma que eu preciso ficar dormindo, que eu preciso descansar, paradigma que eu tô é... Sabe? Tudo são paradigmas. E aí tem coisas que vão te aprisionar. Entende? Não é uma decisão. Até quando a pessoa diz assim, ah, eu sou honesto, isso é um paradigma. É, mas tem horas que não é a questão de você ser desonesto. Ser honesto é uma decisão sua. Aquilo que você faz, você cumpre. É uma decisão sua. É uma escolha, não é uma obrigação. Pessoal, eu, esse finalzinho do vídeo aí tem uns paradigmas para você dar uma pensada, uma refletida sobre isso aí. Mas comece a quebrar seus paradigmas que você vai começar a ser mais feliz. Né? Quebrar o paradigma não significa eu executá-lo, mas ter o direito de executá-lo e ser capaz, ou pelo menos pensar que sou capaz de executar. Se você gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas, ponha um like, dislike, se inscreva no canal. Vai para o nosso YouTube, para... Pro Facebook, pro, pro site, tem muitas informações boas lá. Né? Beleza, pessoal? Um beijo no seu coração e vamos em frente porque atrás tem gente. Vamos ser felizes. É a coisa mais linda do mundo. Tchau. Um beijo para todo mundo aí.